Fala rapaziada, beleza? Aqui é o Sorti te atraso. mais um vídeo pro canal. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Então, galera, se inscreve se for novo aqui no canal. Pra gente bater 6k de inscritos. Lembrando bem que eu tô também fazendo vários posts lá no Facebook, a página tá na descrição, o Instagram também tá na descrição, fechou? Hoje eu venho aqui pra mostrar algumas coisas que você não sabe aqui dessa versão, né, 10, não, 10, 11.0, no The Tank, o link vai estar tá na descrição, fechou? Muito obrigado pela quantidade de views, a gente já tá com 500 views em 3 dias no vídeo que eu soltei desse novo The The Tank. então vamos bater que aqui, aqui nesse vídeo aqui também, muito like, fechou? Então, chega aqui que eu vou mostrar pra vocês. Basicamente, o que que tá acontecendo aqui? Seu é, De evento. Basicamente, tem um evento que vem é imitado. Que você consegue adquirir esses itens aqui, ó. Uns itens que dá pra você começar a upar. Começar a sua conta aqui no servidor. Fechou? Basicamente, você vai fazer o que? Você vai vir aqui no evento limitado. Você clica aqui. E vem aqui, galera. Ó. Pera, pera. Então, os é, evento de recarga aí também. Aí, ó, você ver. Fazer eventinho aqui, ó. Entendeu? Você vem... Record tudo Vai vir pra cá, ó Mas já começa a sua evolução, fechou? Bora por vou no Hall da Fama Quero mostrar algumas coisas pra vocês de novo Que tem aqui servidor Basicamente Tem esse negócio aqui, ó Espírito Santo Esse Espírito Santo aqui, ó para pra vocês verem, ó é uma coisa que eu não sei explicar certinho para vocês. Mas se você saber, deixa aí nos comentários. Que eu vou fixar seus comentários saber explicar certinho como que funciona esse Espírito Santo aqui. Mas de resto, eu acho que só isso que mudou mesmo. Essa é a conta do top 1, pra vocês terem noção. Tem algumas coisas bem legal aqui, interessante. Até como o visual, né? Do servidor. Para você que quer, quer ver, entrar e quer saber se quer ver quantos cupom que dá para batalha. É 10k de cupom para batalha. Fechou? E se você encostar, você ganha 5k, entendeu? Se você. E encostar no, é, no jogador Você ganha 5k Agora eu vou aqui no Clube da Sociedade Que eu vou mostrar Não, Clube da Sociedade eu vou aqui no central para mostrar para vocês Das instâncias que tem aqui Uma distância bem legal Bem diferenciada Tem um formigueiro, né? Tem algumas coisas aqui Mas de instância nova O que, que tem aqui? Deixa eu ver Ilha do Pirata Tem várias coisinhas aqui Cidade do Gelo. Tem algumas instâncias que eu nunca vi Igual lá, a terra Que tem o rei macaco e tal Tem esse daqui, ó Que é o último aqui, ó Que tem esses rei aqui Que Tô ligado do que que é. Mas eu já tô. Olha lá, Castelo Medieval. Daí que mostra tudo, não vou ver tudo pra vocês, né? Mas. Várias instâncias novas. E pelo que eu ouvi falar, pega todas, né, mano? Como sempre, Arena no Guerreiro. Várias instâncias novas. E eu acho que é isso, né? Que eu tenho pra falar pra vocês. O servidor tá até botadinho, mano. A divulgação fez efeito até. Que eu vi que ele tava bem vazio. Agora tá. Tem até alguns pessoa, pessoal jogando aí de boa. E é isso né galera, basicamente o que eu queria mostrar pra vocês, o visual tá assim né, aí ó, tá um visual bem legal, da versão né, montaria, tem algumas coisas que mudou, mas é isso mano, olha tem uns top pau da fama aqui, uma nascente, visual mais cream, mais bonitinho, mas espero que vocês tenham gostado né, não sei quantos minutos vai dar de vídeo, quatro minutinhos. Mas tá legal, espero que vocês tenham gostado sinceramente. Então, muito like aqui, fechou? Vamos bater uma quantidade legal de view. Vamos trazer vídeo mais curto, mais, mais que ver, narrativo, mais explicativo. Então deixa muito like pra gente poder fazer vários vídeos legais aqui pra vocês, fechou? Eu tenho outro no servidor novo da versão 5.9 e outro da versão 4.1 Se vocês apoiarem muito esse vídeo eu vou trazer pra vocês, fechou? Então deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificação Pra você que quer apoiar o canal financeiramente, tem o abra, seja membro Vira membro lá a partir de 4, é, 3 reais você vira membro aqui do canal E consegue ver algumas coisas legais aqui pra vocês que?